Olá, meu nome é Davi e esse é de um TDAH e eu vou falar sobre umas frases bem chatas. O, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do normal, porque eu vou fazer falar em alguns tons que eu, eu não falo normalmente. Isso porque eu vou falar de algumas frases que especificamente me incomodam bastante em relação ao meu TDAH. É, eu não vou afirmar aqui que essas frases incomodam todo mundo que tem TDAH, mas imagino que incomoda muita gente. É, a primeira frase que eu gostaria de, de falar é a... Presta atenção! Presta atenção! Tá. Essa frase tem dois níveis pra mim. Se você não tem ideia que eu tenho TDAH, até dá pra passar. Agora, se você tem ideia que eu tenho TDAH, pô, tá brincando comigo, né? Você, eu chego pra pessoa e falo, ah, olha só, eu tenho TDAH. Ah, o que é TDAH? Ah, transtorno de de atenção e hiperatividade, déficit de atenção, sabe? Pouca atenção. Aí a pessoa no outro dia, pô, presta atenção. Pô. Eu acabei de dizer que eu tenho baixa atenção, sabe? É um problema neurológico, eu não tenho muita atenção. Entendeu? Mas não, a pessoa fica repetindo isso. Parece que ela ignorou totalmente o que você tem. E eu vou até explicar melhor porque essas coisas todas são bem... chatas de falar no geral. No mesmo uh, tom, você tem outra que nem todo mundo sabe do que você está falando, mas ainda assim dói bastante ouvir, que é... Pô, mas é só você se focar. Não, não é só me focar. Eu tenho várias questões em relação ao foco. Na verdade, foco é o principal problema do TDAH, não é a atenção A é uma consequência. Não é só me focar. Eu não consigo só me focar. Se você só me focar... Meus problemas são resolvidos, é para que eu estou um remédio, para que eu vou para psicólogo, não preciso de nada disso, né? Eu só me foco, acabou. Já resolvi um problema, não é só se focar, gente. Meu, meu cérebro, ele tem uma estrutura diferente, sabe? Então, só se focar não vai funcionar. A gente precisa de uma série de tratamentos para conseguir se focar normalmente. E o só é a pior parte disso. Muitas das frases que eu estou que eu, que eu falando, que eu vou falar, elas... Vem muito da ideia de você reduzir o problema dos outros. Sabe? Tipo, ah, é só você prestar atenção, ah, é só você se focar, é só você se esforçar, é só você se emocionar. Não é só, gente. Vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Você, tá, você machuca sua perna, mas machuca vem mesmo, fica inflamado, vermelho, até quebra o um osso. Nossa, é terrível. Falando isso, pode acontecer com qualquer um. Tá bom, você machucou sua perna. Aí vem alguém e fala assim... Já pensou em andar sem mancar? Aí você fala, não, cara, minha perna tá machucada. Pô, cara, é só você não sentir dor, não vai acontecer, você vai sentir dor. E eu vou não me focar. É um estado natural meu, eu preciso fazer uma série de procedimentos para isso. E nisso a gente ouve vários tipos de outras frases, como Pô, se anima quando você tem depressão. Não, gente, o problema é esse. E aí eu vou te falar, você fala assim, mas poxa, tá a pessoa cometeu um erro de atenção aqui, eu trabalho com ela, eu preciso dizer para ela que ela cometeu um erro de atenção, e, e o que eu faço? Como eu faço para ser útil? Te gente o seguinte, o que, que eu vou fazer com a sua informação dizendo para prestar atenção? Sério, eu, tô, eu faço algum relatório, eu prestei, não prestei atenção uma coisa, falo, pô, preste atenção aí, e aí, o que eu faço com essa informação? Eu vou fazer um relatório melhor depois disso? Não, eu não vou fazer um relatório melhor disso. O que você faz? Você faz assim. Pô, oh, cara, olha só, você cometeu um erro aqui. Pronto! Você me disse onde cometeu um erro. Melhor ainda, se você puder ajudar, tipo, dizendo o que você pode fazer, você cometeu um erro aqui. Da próxima vez, faz isso. Acabou. Pra que você tem que falar para a pessoa se animar? a pessoa se focar? para ela prestar atenção? A pessoa, por exemplo, que tá em depressão na cama, você fala, pô, se levanta, se anima. A primeira coisa que a pessoa passa na cabeça dela é como. Como eu vou me animar, cara? Eu estou tentando, sabe? Eu tô tomando remédio. Como? Se você souber como, você me diz. Só falar isso não ajuda. Entendeu? Então tem, tem, tem uma, muitas frases. Eu teria que fazer um vídeo muito mais longo para falar de todas essas frases. Talvez eu fale em outros vídeos. Mas bota isso na sua cabeça. Duas coisas, principalmente para quem tem transtorno, que você tem que evitar fazer. Não reduz os problemas dos outros. Não é porque é fácil assim que é pra você que vai ser pra todo mundo. Não é só se focar, não é só se animar. E tenta é, dar uma solução em vez de ficar apontando uma coisa que não vai ajudar em nada. Falar pra pessoa, tipo, ah, se levanta, curte a vida. Não, gente. Dá uma solução se você quer ajudar. Concluindo, sempre tentem falar alguma coisa é, que não vai tentar diminuir outra pessoa. Não tento falar uma coisa que você não vai adicionar nada no outro. Principalmente se a pessoa tem um transtorno, como depressão, tensão. Tenta se empatizar e pensar por que você está falando aquilo. É... Bom, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm frases que vocês também não gostam de ouvir, pode deixar nos comentários ou talvez comentem outros vídeos. Né? Podem também reclamar aqui, falar o que vocês sentem sobre tudo isso. E.. Não esqueça de sempre curtir se vocês gostaram, compartilhar se vocês querem passar essas notificações e não se esqueça de se inscrever se vocês querem continuar vendo o mundo pelos olhos do TDAH. Obrigado!